Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Jesus disse, e de dizer àquela raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais? até que chegue o tempo em que vós direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus é aquele que caminha sempre, assim como o Pai trabalha sempre nesta obra de salvação da qual Jesus participa como o Salvador. E Jesus diz que ele terminará o seu trabalho, mas será no terceiro dia, depois que ele morrer e ressuscitar. Enquanto isso, Jesus caminha, sempre adiante, nada o impede, o Senhor avança, Ele está a caminho de Jerusalém e hoje alguns fariseus dizem que Herodes quer matar o Senhor, na verdade eram os fariseus que queriam calar e eliminar a Jesus. Jesus é ameaçado de morte, mas isso não o detém. Jesus ele tem consciência da sua missão, por isso ele segue firme no seu propósito. Ele não se intimida, ele não se acovarda. Jesus é aquele que vem para redimir a humanidade. Ele não tira o seu foco do plano de amor do Pai. Devo seguir o meu caminho, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém, diz Jesus. Ele bem que poderia fugir de Jerusalém, porque é lá que ele terá um embate ainda maior com os fariseus. É lá que Jesus será morto, mas também é lá que ele dará a maior prova de amor, que ele ressuscitará. Jesus diz que continuaria atuando até que ele chegasse ao fim. Quando ele estivesse lá no alto da cruz, no local do sacrifício. Quantos de nós, no meio do caminho, por vezes reclamamos e queremos desistir? Parece pesado demais. A vontade é de jogar tudo para o alto. E nesse momento parece que a fé se encontra abalada. Jesus é aquele que sabe o que ele enfrentará e não foge disso. Jesus é aquele que caminha para abrir os braços. E este sinal vai traçar realmente o grande amor entre o céu e a terra. O sinal da cruz que hoje nós traçamos na Santa Missa e a cada vez que nós nos colocamos em oração Entendamos meu irmão e minha irmã É preciso como Jesus e com Jesus Caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Quando você pensar em desistir Lembre que o Senhor foi constante Quando você achar que o peso está demais Lembre da cruz de Cristo quando você enfrentar incompreensões, obstáculos, lembre-se de que nada impediu Jesus de cumprir a sua missão Irmãos, não estamos sozinhos, o Senhor também disse que não nos abandonará E é Ele mesmo quem nos, quem nos dará uma armadura, não como... A dos combates entre os homens aqui na terra, mas uma armadura espiritual com a verdade, com a prontidão, com tudo aquilo que é próprio de quem persevera na fé, de quem realmente busca viver na justiça, de quem não quer lutar contra as pessoas, mas de quem luta contra o inimigo de Deus e por isso segue com Jesus, sabendo que Ele não está caminhando simplesmente para a morte. Ele está caminhando para a vitória da salvação. Se você também caminha numa fase difícil da sua vida e a cada dia se dá conta, toma consciência daquilo que você está enfrentando, saiba, Jesus está com você. Porque Ele já fez esse caminho antes e Ele também Acompanhará a cada um de nós Nesse caminho de salvação Vamos ficar em pé E munidos da oração Depois de Tomarmos